O que você faria se você tivesse apenas 4 dias de vida? A leitura compartilhada de hoje em 1 Pedro capítulo 4 verso 7 ao verso 11 O fim de todas as coisas está próximo, tanto Sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala... Faça-o como quem transmite a palavra de Deus Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo A quem sejam a glória e o um poder para todos sempre Amém Pedro, ele lista o que deve ser colocado como prioridade na sua vida Tantas coisas das quais você está envolvido, ou pode estar envolvido, ou envolvida. Ele lista apenas quatro coisas nesse texto. Ele diz que dediquem-se à oração. A oração é algo que precisa ser levado a sério, como também a leitura das escrituras. Amem-se para serem curados, porque ele diz que o amor perdoa muitíssimos pecados. Ele diz para que nós possamos hospedar pessoas sem reclamar, e ele por último diz, você deve exercer os seus dons, se há algo que você precisa se preocupar nesses dias, são com essas coisas que ele está dizendo, ele diz, ore, ame, hospede e exerça seu dom, esse foi o leitura compartilhada de hoje, nos vemos no próximo, se Deus assim permitir.